E então, foi, foi graças a essa parceria que foi possível realizar... Foi isso mesmo? É, construir? Sim. Realizar? Realizar. Né, realizar pô? é mais legal. Tá bom, é. Foi graças a essa parceria que foi possível realizar esse bairro novo, oh. esse bairro que nasce com o DNA de Brasília. Oh. Roberto, mais do que só ver esse conceito, a gente precisa sentir o conceito. Sentir? Uhum. Essa é a ideia. Assim, no olho, essas vigas aqui estão bem mais finas que na planta, hein? Como é que eu vou explicar pro seu Rubens que a obra tá atrasada, que o material tá sumindo e que a peãozada quer receber? você fica fora, deixa comigo, você não toca mais isso, tá bom? Deixa, não se mete mais nisso, deixa que eu faço do meu jeito. Visão, iniciativa, objetividade, persistência, poder de recuperação.